Ativação do Escudo Mahárico Pessoal, feche os olhos e respire profundamente conectando-se com a sua essência. Mantenha os olhos fechados e visualize uma Estrela Mercabá de seis pontas, completamente plana, feita de luz branca, posicionada na sua glândula pineal, na parte de dentro da sua testa, bem no centro do seu cérebro. Respire suavemente algumas vezes, movendo a estrela mercabá branca para o lado esquerdo da sua testa no seu campo de visão interna. Visualize agora outra estrela mercabá feita de uma luz prateada posicionada na sua glândula pineal. Respire suavemente e agora mova a estrela mercabá prateada, para o lado direito da sua testa, no seu campo de visão interna. Compreenda que você tem agora duas estrelas Mercabá em seu campo de visão interna. Uma no lado esquerdo da sua testa, na cor branca, e outra no lado direito da sua testa, na cor prata. Observe as duas estrelas Mercabá em seu campo interno de visão e então movimente lentamente as imagens, uma estrela em direção à outra, até que elas tenham se fundido em uma só estrela Mercabá feita de luz branca prateada. Este símbolo da dupla estrela Mercabá branca e prateada é chamada de símbolo hierofante. Visualize o símbolo hierofante branco prateado. Então, focalize sua atenção para o som de sua respiração. Respire algumas vezes, lenta e profundamente. Inspire. E ao expirar, empurre com toda a força o símbolo hierofante para baixo. Saindo da sua posição, do terceiro olho, passando através da sua coluna vertebral, chegando lá no centro da terra. Visualize agora que o símbolo hierofante começa a girar no centro da terra. A estrela Mercabá prata e a estrela Mercabá branca girando em direções opostas. Faça o símbolo hierofante girar, cada vez mais, mais rápido, até que tenha vida própria e subitamente ele se expande em todas as direções, formando uma grande esfera de luz branca prateada que gira no centro da terra, inspire puxando a energia do centro da terra para dentro de seu corpo e ao expirar empurre a energia para o símbolo hierofante no centro da terra por três vezes. Você vai visualizar um disco girante de luz branca prateada clara no centro da Terra atravessando a região média do planeta. É um disco imenso que atravessa todo o planeta e chega até a atmosfera. Este é o Escudo Mahárico da Terra. Inspire um pouco de energia do Escudo Mahárico do planeta elevando a até um ponto 30 centímetros abaixo de seus pés. Expire a energia e exatamente embaixo dos seus pés, você vai notar que nasceu um outro escudo, uma estrela mercabá de energia branca prateada clara. Este é o seu escudo Mahárico pessoal. Ele começa a girar em alta velocidade, bem abaixo dos seus pés. Inspire para seu escudo Mahariko, pessoal, a energia que vem do centro da Terra, e expire com bastante força a energia, fazendo com que seu escudo mahárico venha para cima, saindo da base dos seus pés e subindo, passando por todo o teu corpo para um ponto muito acima da sua cabeça, envolvendo completamente todo o seu corpo numa coluna de luz branco prateada, que se eleva até a fonte e que também desce para o centro da terra. Você está agora dentro do seu escudo mahárico da 12ª dimensão. Dentro de um imenso pilar de luz. Diga agora três vezes. Escudo Mahárico, ativar agora. Escudo Mahárico, ativar agora. Escudo marrico ativar agora. Agora você está dentro do seu escudo mahárico ativado e essa proteção e ativação do escudo está garantida pelas próximas quatro horas. Quanto mais você fizer, mais poderoso sentirá o pilar se elevar. Utilize essa ferramenta sempre que sentir necessidade de uma proteção.